Aqui, veja o seguinte, aqui, uma notícia de jornal, guarda civil matou 17 desde 2003, quatro nesse ano. 17 jovens, jovenzinhos, menores, de idade, todos eles. Agora, guarda civil, ela é municipal. É. Ele pode andar armado? É. Não, nem a função do município, a função de polícia, a política... De segurança é uma prerrogativa do Estado, do governo do Estado. É a polícia militar e é a polícia civil. Então, para que essa, essa guarda é. civil aqui? É para guardar apenas os próprios? A... Os próprios da... Seria para isso para garantir a segurança das pessoas usando os próprios públicos. Ou seja, é um parque, é uma praça, sabe? É um espaço de lazer, aqueles, aqueles guardas seria para garantir a segurança das crianças nas escolas. Percebeu? Era isso. Eu, eu que... fui prefeito eu e tinha a guarda por aí, É. Mas é porque é o perfil dos governos que são perfeitos, são policialescos. Não vê agora o que aconteceu em São Paulo, uh, num dia só de frio, cinco população de rua, moradores de rua, foram, uh, morreram, morreram. morreram do frio. Aí o que é que veio a denúncia? Que a guarda metropolitana ia lá, tirava o colchão que ele estava deitado e tirava Sua. o papelão que, que protegia do frio. Morreram cinco no frio. Eu fiz umas perguntas pela imprensa para o prefeito, né? Os meios deram aí. Perguntei: prefeito, você sabe que morreram de frio cinco moradores de rua? Você sabe que o, a, o chefe da Guarda Metropolitana reconhece e declarou que isso é para evitar a privatização do espaço público? Sei, é eu de é. mesmo. Né? É. É. Não, e o senhor, o que é que vai fazer disso aí? Está sabendo? Vai fazer o quê? Aí disse: não, que era para evitar fazer a favelização da, da cidade. É. Uma cidade de 11 milhões e 300 mil habitantes, numa região metropolitana de 20 milhões de habitantes. Tem 200 com um orçamento mil mais em nada? Se, se é. tiver 20 mil moradores de rua, isso é coisa que não possa ter uma solução. Tem solução. Tem solução. Mas é um preconceito, sabe? é uma, é uma, é uma exclusão, uma violência contra o ser humano, que é aquele que a sociedade lhe tirou as condições mínimas de vida. Agora, por isso que governar é, é, é fazer política, macro-política, mas governar é você é, articular politicamente a gestão através... Por exemplo, articular com os prefeitos da região, da região metropolitana, porque os problemas têm uma interface, então, as fronteiras... Não tem fronteiras, são artificiais as fronteiras entre as cidades da região metropolitana. Faz uma, uma articulação, uma integração, e isso é ação política do prefeito da principal cidade, para que a mobilidade, a violência, mesmo a saúde, a educação tenham uma interface entre esses municípios, precisa ser tratado articuladamente com o planejamento metropolitano.